Ó, oh, se você quiser ter saúde e viver muito, você tem que abolir da sua casa refrigerante. Refrigerante não pode entrar na sua mesa, não pode chegar na sua mesa. E, em hipótese alguma, não tem negócio de sábado, não tem negócio de domingo, não tem nada. Se você gosta dos seus filhos e você está deixando eles tomar refrigerante, tem alguma coisa errada. Porque uma, uma, uma latinha de refrigerante e uma latinha de cerveja... Tem o mesmo impacto no corpo. Eu pergunto para você, você daria uma latinha de cerveja para o seu filho todos os dias? Não. Então você também não pode deixar de tomar refrigerante. Se você vai ao, ao supermercado... E compra refrigerante, e coloca na geladeira, você é culpada pelas doenças da sua família. Porque todo mundo está engordando na família. Você diz, eu não como quase nada, o que é verdade. O médico fala que é mentira, mas é verdade. Você não come quase nada e você engorda. E você sabe o que é está que te engordando? O refrigerante. Ah, mas eu, eu tomo sem um caloria. Pior ainda. Esse que é sem caloria é pior ainda. Porque para ter aquele gosto de açúcar, eles tiveram que colocar muitos venenos. Aí a situação fica muito pior. Muito conservante. Então, então, é muito conservante. Então é o seguinte, regra básica para a saúde, não tome refrigerante. Você tem que, você tem que olhar para o refrigerante do mesmo jeito que você olha com uma bebida alcoólica. Igualzinho. No corpo não faz diferença. Hoje está provado que é a mesma coisa. Uma lata de refrigerante, uma lata de cerveja, a lata de cerveja te dá uma lesão de 92% a lata de refrigerante dá uma lesão de 90. É 90 a 92. E vamos aprender agora a se alimentar melhor e vamos colocar em prática. O que, que é ruim? Já está aqui na minha frente. Conta. Pois é, aqui. o pior de tudo está aqui, são os refrigerantes. Né? É ruim mesmo? É ruim mesmo. Não posso brincar com isso? Não, você não acho que nem final de semana. Ah, na minha casa eu só deixo entrar no final de semana. Se você gosta da, da sua família, eu acho que nem final de semana é possível. O pH de um refrigerante chega a 2,5. Uhum. O pH do sangue é 7,45. O pH é, é logarítmico. 2,5 para 3,5, 10. 3,5 para 4,5, 100. 4,5 para 5,5, 1.000. 10 10.000, 100.000. O, o, o, o, a concentração hidrogênio iônica é de 100.000 vezes, traduzindo isso para o público. Quando você toma um copo de refrigerante... Você tem que tomar 32 copos de água, da boa, só para correr atrás do prejuízo. Meu pai do céu, vamos falar não para ele mesmo. É. Agora, qual é a diferença do zero para o refrigerante normal? Quanto pior, o, entre, entre os dois venenos, é preferível o normal do que o zero. É mesmo. É, porque o zero, para chegar ao zero, precisa de umas 18 substâncias químicas importantes que não são benéficas ao organismo. São substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, entre o normal e o zero... Eu recomendo que você tome normal. A boa notícia é que para quem toma refrigerante hoje, dá tempo de parar e começar uma vida Qualquer saudável. Qualquer hora é hora. Qualquer, Qualquer hora, hora é hora. É, hora. Isso Isso é, é, é hoje, não tem outra. Então, a pessoa que faz a decisão de parar com refrigerante em casa, ela está tomando as, as decisões mais importantes do ponto de vista de saúde.